Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Som Milagre do cantor Eli Soares, aqui é a versão dele Na verdade é a música do Voz da Verdade, né? Mas o Eli Soares regravou, tá? Eu tô trazendo aqui o tutorial para você aqui, tá? Então não esquece De deixar o seu like, de se inscrever no canal aí Comenta aqui nesse vídeo Comenta, né? Comenta aqui nesse vídeo <risos> Já comecei as patifarias, tá? Comenta aqui nesse vídeo de onde você tá assistindo e o que está que tocando na sua igreja atualmente? Fala para mim para eu saber um pouco mais, beleza? É, a cifra dessa música está na descrição, tá? para você baixar. Deixa eu ver o tom. Essa música está em Ré maior, tá bom? E a gente vai cair para o tutorial então. Vamos lá? Introdução é um Ré. Aí, né? não é o dedilhado que eu fiz, né? Depois, Si menor. <risos> Depois, Ré. Depois, Si menor e Lá, tá? É, a mão direita fica aqui, ó. Tá, ah, Beleza? Então, Lá, Ré, ok? Então, ó, Lá, Ré, Lá, Ré. Só faz isso a mão direita, tá? Porque o negócio tá na mão esquerda, ó. pegar? Então, você vai treinar bem devagar, lógico, senão você não vai conseguir fazer, né? Ó, então vai ser, ó, Ré, Mi, Fá sustenido, Si, Sol, Fá sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Si, Lá, tá? De novo, mais devagar. Vamos lá. Não é bom não, né? devagar, né? o tempo, né? Mas aí você diminui a velocidade aí no, no player do YouTube e dá uma olhada com calma, mas não, não tem segredo. Você fez isso aqui na mão direita, a música vai fazer, ó. Ré, Mi, Fá sustenido, Si, Sol, Fá sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Si, Lá, enquanto a mão direita fica aqui no infinito aqui ó tá achar com pão mesmo ó. beleza é, vai ser bem rápido esse tutorial música super fácil tá? Eu vou falar os acordes e depois vou tocar o dedilhado, tá, para você pegar. Vamos lá. Eu nunca houve noite, não posso cantar, né, que é que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Então, ó, ré, lá, sol maior, ré. De novo ré, e não há problema que possa impedir lá as mãos de Jesus, Sol, para te ajudar, Ré, beleza? Aí vai repetir, né? Essa parte, ele faz um dedilhado um pouco diferente, tá? Uma parada mais ou menos aqui, ó. Inclusive, esse dedilhado e essa técnica, eu ensinei lá no curso de Worship, ok? No teclado Worship, né? Vamos lá, ó. Então, você vai fazer aqui, na mão direita, Lá, Ré e Lá, tá? E aí, com a mão esquerda, você vai fazer só os baixos dos acordes, ó. Aí, de novo, tá vendo? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Beleza? Até aqui. Você vai ver que é facinha essa música. Vem agora a outra parte, né? Si menor, haverá milagre dentro de mim. tá Então, ó. Si menor, haverá milagre dentro de mim. Fá Sustenido com baixo em Lá Sustenido, beleza? Então, ó, haverá milagre dentro de mim. Agora vai vir Lá Sustenido Diminuto, tá? Vem descendo o rio, tá? Ó. ó como é que é o acorde aí. Só põe um dedo aqui, tá? Vem descendo o rio para me dar a vida, Si menor, beleza? E este rio que emana Sol, né? Lá da cruz fá sustenido do lado de Jesus tá lá de novo então ó haverá milagre dentro de mim vem descendo o rio para me dar a vida e este rio emana que emana né lá da cruz do lado de Jesus beleza aqui vai rolar uma paradinha que vai fazer assim ó quer ver é esse rio que mana fazer, ó, tá aqui, ó, no lá você vai fazer, ó, de novo, ó, é, cadê esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus, ó, tá, tá, tá, tá. como que vai ficar essa parte, vou fazer, ó, do lado de Jesus. Haverá milagre Beleza? É isso aí Dentro de mim Me descendo o rio para me dar a vida E esse que emana, lá da cruz Do lado de Jesus aí você pode fazer aqui também ó. Aquilo Aí cai no Ré tá? Fazer ó. Aquilo que parecia Então vai ser Ré Aquilo que parecia Lá com Dó sustenido Impossível, si menor, si menor com baixinho lá, tá? Sol, aquilo que parecia lá, não ter saída, ré, fá sustenido, aquilo que parecia lá, sustenido diminuto, tá? ó, é, cadê, ser minha morte, si menor, mas Jesus, sol, Mudou minha sorte, Ré com Fá sustenido, agora vem lá, sou um milagre, estou aqui, ok? Daqui, volta para a introdução, canta tudo de novo, tá? Tá muito simples, gente. E depois vem para a parte, usa-me, sou o teu milagre, a gente já vai ver ela agora, beleza? Essa outra parte é aqui, é Mi menor, usa-me, Sol, sou o teu milagre. Ré, de novo Mi menor Usa-me, Sol Eu quero te servir Ré De novo, Mi menor Usa-me, Sol Sou a tua imagem Ré Aí agora vai mudar o finalzinho Usa-me Mi menor, Sol ó Filho de Davi, Sol com Si Lá com Dó sustenido. E aí volta. Aquilo que parecia. Tararana. Beleza? Tutorial suave, fácil, fácil, fácil, qualquer coisa, diminui a velocidade do vídeo aí no player, tá? Dá uma anotada, dá uma olhada e aí vai dar tudo certo, tá bom? Lembre que os links dos meus cursos estão na descrição do vídeo, tá? Se você quiser ser meu aluno, fazer aula comigo, conversar comigo, tirar sua dúvida diretamente comigo, o link tá aí na descrição e no primeiro comentário do vídeo, tá? E lembre-se, a cifra está na descrição para você baixar, beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!